Será que um surdo ou um deficiente auditivo consegue jogar Fortnite? Bom, jogar Fortnite consegue, né? Mas com certeza o áudio é uma das maiores vantagens e informações que a gente teve do jogo. Eu já fiz vídeos fazendo o teste de áudio do Fortnite. Fiz o vídeo do teste do modo da outono, que e muita gente agora pediu para fazer o teste do modo surdo. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa funcionalidade que é uma configuração de audição e visualizar efeitos sonoros, tá? Tem a opção de deixar ligado ou desligado. A gente pode ligar ele que ele vai trazer algumas informações sobre os barulhos. Barulhos, efeitos sonoros que estão acontecendo ao nosso redor. Então, já deixa o like no vídeo se você quer entender como é que funciona isso aqui. E claro, se inscreva no canal se você é novo para apoiar. É nóis! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Virtão Quero primeiramente só agradecer O feedback de vocês nos últimos vídeos, foi excelente E agradecer de coração Muito obrigado mesmo quem tá me apoiando na loja De itens com o código VIRTVIRTI São poucas pessoas, mas já Ajuda bastante, então se você não estiver apoiando Ninguém, quiser apoiar, mesmo sem ver bucks Só o fato de estar aqui apoiando já ajuda bastante Como prometido, hoje eu vou falar sobre Entre aspas, modo surdo, né? Na verdade é o seguinte, pessoal, ele tem esse modo aqui De visualizar efeitos sonoros, vai trazer algumas Informações dentro da partida, eu não quero Quero entrar na parte ética, se é certo ou não, assim... Ah, qual é? É que o ético é aquela coisa moral, né? O que é certo... Seria certo alguém que joga com fone Que escuta super bem utilizar esse modo Ou não, ou esse modo Ah, mas eu escuto só de um lado do fone, eu poderia usar esse modo Poderia, então eu não quero entrar nesse ponto De, de comparar Uma pessoa que tem deficiência auditiva Uma pessoa que é completamente surda Com o jogo em si, quero só focar Como funciona aquele, aquela opção ali dentro do jogo Beleza? Então eu vou jogar uma partida solo E vou tirar o som do jogo no meio da partida Pra gente ver aí qual é o impacto Dos efeitos sonoros, pra ver se a gente consegue se guiar Um pouco e demonstrar mais ou menos como é eles funcionam. a gente tá aqui na partida, ó, já pode ver que tem alguns efeitos sonoros aparecendo aqui em volta do meu jogador, ele indica a direção, ó, se é tiro, se é pessoa caminhando, mas o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou desabilitar o áudio do jogo, botar os efeitos sonoros no zero, a gente já vê que já muda, olha só, aí é muita informação, e acho que não é nem questão de dar vantagem, ou não, né? Pra quem não escuta direito ou pra quem não escuta nada, esse modo aqui pode ser é, um norte, né? Vamos dar uma olhada aí nele se... Vamos olhar aí, tem por item por de informação que ele traz. A gente viu ali no lobby que ele já traz informações de passos e de tiros. Hum, vou cair no onde cara? Vou cair no Lago do Saco. Talvez seja mais tranquilo do que cair direto em TET. Bom, vamos dropando aqui pra ver. O jogo sem isso é bem mais tranquilo. Nossa, eu tô usando fone ainda. Nem sei porque eu tô usando fone. <risos> A tem coisa webcam desligada, né? Pra gente focar é, mais na imagem e tal do, do jogo. Esse é o propósito. Por isso que eu tirei a webcam. Mas só pra demonstrar de novo ali, ó. Eu não tô com o áudio ligado. Não é nenhuma edição. Eu tô com o efeito sonoro desligado. O volume da música não interfere em nada. É só o volume lá do lobby, daquela musiquinha do lobby. Vou deixar até desligado pra vocês entenderem bem. Hum, tá. Vou dropar aqui. Vamos ver que tipo de informação ele vai nos dando durante a partida. Ó, eu dei uma caminhada aqui e ele tinha mostrado algum baú, mano. Ó, informação dourada pra... Ah, ele tá apontando pra cima, mas na verdade é nesse sentido aqui. Não quer dizer que tá em cima, não. É, eu fiquei pensando, será que eles vão dar tão mastigadinho assim mostrar até a... A profundidade? Tá, o cara que tem um fone é, decente, até um fonezinho de ouvido qualquer, mais ou menos já sabe também de onde tá vindo o baú. O que às vezes a gente se confunde é ser em cima ou embaixo. E pelo jeito isso aqui não vai alterar muita coisa não. Não vai dizer que o baú está em cima ou embaixo. Ele vai apontar o lado. Eita, Giovana. Não estou muito acostumado a cair nesse lugar não, mas... Vamos ver mais que outras informações ele dá. Uma barra de zona aí. Tá, eu acho que jogando sem som, a gente tem que ficar muito mais ligado na informação visual, dobra, redobrar nossa atenção. E é bem realmente complicado saber quando o jogador vem de longe. Eu não sei até... Eu não sei qual é a distância que ele começa a informar que tem passos por perto. Ó, tá informando que tem passo por perto pra cá, mano. Já tem um cara ali, ó. Eita, Giovana. O cara tá aqui em cima já. Tá bom. Foi o cara. Vou pegar isso aqui. Caraca, o cara tava coladinho já, mano. Opa, mais espaço, mais espaço. Vamos tentar identificar de onde é que tá vindo, mano. Será que o cara tá embaixo da gente? É, o cara construiu aqui embaixo, ó. Deve tá aqui dentro, mano. O cara construiu essa escadinha e foi pra onde? Desceu, será? Opa, tamo tomando tiro, não sei da onde. Ih, lá do meio do lago lá, rapaz. Caraca, o negócio não me avisou não. Ou se avisou eu não vi. É, jogar sem som tem que jogar muito mais safe, mano. Olha só. Opa, barulho de tiro aqui pra cima. Ah, daqui, ó. Tem. Nossa senhora. Ou vocês ouviram o estralo que deu no chute do cara? Não, porque não tá sem estralo também. Toma. <risos> Mais tiro de cá. Eu fui irônico agora, né? Bom, bora lá pra aquela direção. E a gente pega aquele loot lá, material, etc, né? Hum, para Ué? Ih, rapaz. Ih, tem até uma Shadow Bomb pra gente se reposicionar. Acho que vou até pegar isso aqui. Que... Vamos aproveitar os recursos do jogo, né? Já que a gente não depende só da nossa audição, não. Mas ah, quase eu vi o estralo daquele tiro tirando o shield, pelo amor de Deus. Muito metal né? nessa nova Season, né? A gente não acha outro shieldão de bobeira aqui no meio da bagunça. Ali, mais Shadow Bomb. Opa. Tiros, tiros. Pessoas voando. Vai passar para aqui, mano. Mais tiros. Estou tentando identificar. Diz que aqui na frente, mano. Mais cheiras. Barulho de baú aqui dentro, olha só. Opa, é no outro caminhão? Eu tô falando barulho, mas não é barulho, é informação de baú, né? Olha, pra quem tá jogando sem som, já é um norte muito bom, cara. Porque, por exemplo, eu nem tava vendo, ouvindo esses tiros. Vendo, nada de trocação. Ouvindo, é... é tô falando errado. Opa. Fogueira aqui em cima. Eita, agora Isso lá. Eu só tava mais miado aqui, ó. Opa. Ai, mano. Eu vi o cara pulando, mas acho que faltou habilidade mesmo. Uh, quase na cabeça dele. Bom, eu acho que se, se botar ali de novo essa partezinha que eu morri, eu acho que deu informação do cara chegando de paraquedas, mano. Porque eu vi uma coisinha branca voando e eu acho que era o cara chegando de paraquedas. Vamos dar uma olhada no replay aí. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay uhum. instantâneo. É galera, esse foi o nosso teste Utilizando as informações Aqui do visualizar efeitos sonoros Então ele informa onde tá tendo baú Onde tá tendo pessoas caminhando né, O passo do inimigo, informa também se estão Quebrando ou atirando em alguma coisa E informa também se o adversário Tá sobrevoando próximo a você Dentre todas essas informações A que eu percebi é, que talvez ajude Um pouco mais as pessoas que já tem fone É o fato daquele de sobrevoar, né Porque eu ainda que, eu acho que é um áudio ainda Que tem muito a melhorar, não é sempre, às vezes você acha que o cara tá sobrevivendo por cima de você Mas ele tá muito longe Você acha que o cara tá na sua direita Ele tá na sua esquerda E talvez essa aí seja a única informação mais Entre aspas Roubada para alguém que já tem é, audição Mas parabéns ao Fortnite Provendo mais uma oportunidade para os jogadores Que têm alguma certa limitação de áudio Poder visualizar os efeitos sonoros Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreva aí no canal E até mais Fui!